O que é ESM? A escala de sustentabilidade Maneje Bem. Solução que mede a sustentabilidade de comunidades rurais familiares. Você tem dificuldade para medir impacto e rastrear as ações dos seus projetos de sustentabilidade, não é mesmo? Você sabia que a escala de sustentabilidade da Maneje Bem é o método mais abrangente e eficaz para avaliar e efetuar essas tarefas dentro de comunidades rurais? Ao levantar indicadores sociais, econômicos e agroambientais, conseguimos ter uma fotografia completa da situação dos produtores. Com ela podemos identificar se eles possuem acesso a água potável, energia elétrica, moradia adequada e renda decente para garantir o sustento de suas famílias. E isso não é tudo. Também podemos saber como o agricultor está cuidando do meio ambiente em que vive e trabalha. Será que ele está mantendo um controle adequado das doenças e pragas que afetam sua plantação? Possui área de preservação permanente? Como maneja o solo e a água? Todas essas informações são cruciais para determinar seu índice de sustentabilidade. Com a escala de sustentabilidade da Maneje Bem você terá acesso a dados precisos sobre cada comunidade avaliada. Seja para desenvolver projetos sustentáveis ou simplesmente conhecer melhor a realidade dos agricultores brasileiros, essa metodologia é indispensável. Afinal, só cuidando do planeta hoje podemos garantir um futuro saudável para todos nós. Quer saber mais? Acompanhe nosso mês de lançamento.